Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Misael Martins falando. Mais uma aula aqui para você que adquiriu o nosso curso, ok? Nesta aula, nós vamos ver quatro tópicos, tá? Quatro tópicos da parte 2 uh, sobre as ferramentas do MT4, as ferramentas básicas do MT4. Então, o primeiro tópico é como tirar e colocar grade, segundo, como saber onde estão meus lucros do dia. Terceiro, os lucros do mês e quarto que é rebaixamento, ok? Então a gente vai ver isso aqui nesta aula. Primeira coisa, então, você já está com o seu MT4 aberto, você já selecionou algumas, você já selecionou alguns gráficos e agora você está vendo então esses quadriculados aqui, essa grade, ok? Ah, só relembrando então, recapitulando como você abre um novo gráfico, você vai vir aqui nesse mais, clica na setinha e vai escolher aqui então o, o par de moedas que você quer operar né nesse caso aqui o euro USD o euro dólar ou ouro dólar Shaw é para ouro ok então eu vou clicar no euro aqui ele vai abrir mais uma ele abriu mais uma uma aba aqui tá com o gráfico e com a grade eu não quero usar a grade como é que eu faço para tirar essa grade ok como tirar a grade eu vou vir aqui em gráfico eu vou vir aqui em grade, tá? Removo, tá? Removo desse aqui também, se eu quiser, né? É, eu estou aqui ah, com um MT4 aberto no computador, não está dentro da VPS, ele está no computador mesmo. Ah, esses são alguns outros gráficos que eu uso, tá? É possível que no ah, no curso 2.0 nós vamos lançar aí. A, a informações a respeito de indicadores, como você usar médias móveis, como você usar MACD para fazer operações manuais, ok? Fique ligado para você saber se vai ser lançado a versão do nosso curso 2.0. Então, nessa primeira, nessas últimas duas aulas onde eu quero mostrar para vocês, é como saber onde estão meus lucros do dia, tá? Recapitulando algumas informações da aula passada também, eu vou vir aqui, ó, nessa setinha tá eu vou clicar para que o gráfico fique mais para trás para eu posso, possa ver aqui o que a gente chama de agulha né o ponto exato onde o mercado se encontra nesse momento aqui no caso do euro dólar é o mercado se encontra nesse exato ponto aqui ok se eu der um zoom aqui eu mudo também aqui o tipo de vela né a velas tradicionais aqui os mais os traders usam então, a gente tem aqui zoom menos e zoom mais, ok? Para você ver. E aqui também você achata, você estica. Isso aí a gente já viu em outra aula, é só uma recapitulação. Também já vimos sobre o ah, tempo gráfico, né? Aqui também em outra aula, mas vamos deixar em H1 aqui. Então, como, como você saber onde estão os seus lucros? Imagina só que você tem aqui a ah, tá tivesse operando com o seu saldo né aqui é onde você vê o seu saldo quando você coloca o valor na corretora é o seu saldo o seu valor aparece aqui automaticamente já quando você sincronizar a tua conta da corretora com a plataforma mt4 como eu já falei para vocês ah, aqui você vai em conta botão direito login em conta de negociação e põe as suas credenciais tá é Isso aí a gente vai ver em outra aula também, como sincronizar. Então você vai ver seu saldo aqui, ok? E aí você vai ver aqui do lado direito tá? o rebaixamento, que é o nosso último tópico dessa aula, o rebaixamento. Eu vou mostrar isso é, num, num, num gráfico verdadeiro mesmo, rodando uma banca real para vocês, um capital real, para vocês verem como funciona, ok? Então, onde eu vejo o meu rebaixamento, tá? O rebaixamento, mais um ponto aqui da nossa aula, é exatamente neste canto direito inferior. Mas é, o que é esse rebaixamento? Pessoal, esse rebaixamento nada mais é do que tá? a quantidade de ordens que estão abertas e quanto se movimentou para o lado negativo, tá? Então aqui eu vou arrastar isso que é uma banca real. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 ordens abertas no total. Tenho várias ordens aqui para cima que são ordens de compra, tá? O robô, então ele está, ele começou aqui, abriu ordens de compra, arrastou a linha do take profit, que é a linha do TP, tá? Onde é o alvo dele, é só subir, bater aqui e fecha todas as outras ordens Só que essas ordens aqui estão pendentes, estão negativas Então a soma dessas ordens aqui é, vindo para o lado negativo Ou seja, a quantidade de pontos que ela andou Somando tudo, tá? É só eu ver aqui, ó, eu arrastar essa partezinha aqui, ó já serve como um tutorial para vocês, ó, aqui beiradinha, arrastou, desceu, arrastou, subiu, tá? Pegar a beiradinha aqui, arrastou, subiu. Olha só, menos 6, menos 15, menos 5, menos 6, menos 5, são as ordens que estão mais para cima, que ficaram negativos Então a soma desses negativos, então dá o meu drawdown, que a gente chama de DD, drawdown, rebaixamento, tá? O quanto disposto você tá. Mas é muito simples isso, não tem por que ficar preocupado, tá? Principalmente nessa nesse setup que nós usamos aqui, o drawdown sempre fica bem baixo, ok? está com uma banca aqui de R$ reais, tá? E o rebaixamento aqui um rebaixamento aceitável hoje em dia, um rebaixamento aceitável hoje em dia, pessoal, seria em torno. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Hoje, se você tem uma banca aí de 5 mil, Tá? O rebaixamento aceitável seria mais ou menos 10%, tá? de 10 a 20%. É aceitável, está é, tranquilo. Tá? É, ou seja, numa banca de 5 mil, 10% seria então 50 reais. Você está ali com rebaixamento de menos 500 seria até aceitável, ok? Uh, até R$ reais, ou seja, 20% seria mil reais de rebaixamento ok a partir de 20 por cento a partir de 20 cento de rebaixamento tá e 20 por cento para frente já seria um rebaixamento é preocupante tá começaria a ficar preocupante ok então o um rebaixamento de 20 por cento para frente ou seja a seria um valor mais ou menos de Seria mais ou menos de 2.500, é, tá? De negativo, 2.000 negativo. Aí você precisa começar a se preocupar porque realmente, vou aumentar aqui, porque realmente pode estar ficando perigoso. Então de 10% a 20%, no máximo 25%, estourando, é um rebaixamento aceitável, tá? Para um robô aí normal, ok? Passando de 20%, já começa, a gente está falando aqui de uma banca De um capital de 5 mil, ok? Aí você precisa fazer o cálculo aí com o capital que você tem, ok? Calcular a porcentagem em cima Então, essa seria a porcentagem de rebaixamento aceitável Aqui para um capital de 5 mil, ok? Então, isso é o rebaixamento Onde eu fico de olho aqui fico é, Aqui nesse caso, para 2 mil Aqui está dando, se fosse 20 Seria, 10, seria 1%, por cento, 40 tá dando 2% de rebaixamento, né? 10% seria 200, então é 20 reais de rebaixamento, seria é, 1%, um 40 2 por tá bem, bem, bem baixinho. Então eu tô bem tranquilo com relação a esse setup aqui, que a gente a também comercializa. Esse setup tá provavelmente. Ah, ele vai ah, vir no, na versão 2.0 tá? A gente ainda não decidiu se vai ou não Ou só ficar nos combos de assessoria Porém, esse setup aqui ele tem um drawdown bem baixo ok? Então isso foi sobre rebaixamento Ok, pessoal? Onde que eu posso estar vendo então os meus lucros? ok? Se aqui você vê o seu saldo Aqui nesta aba, uma, duas, três Nesta aba você clica nela você vai estar vendo os seus lucros do dia, do mês, tá? Aliás, vamos ver aqui quais os períodos que podemos enxergar. Hoje, últimos três dias, semana passada, mês passado, últimos três meses, últimos seis meses e todo o histórico, desde o início. Ou você pode fazer é aqui uma data personalizada Ok então eu sempre gosto de deixar aqui no dia tá Porque rodou 24 horas quanto que eu lucrei dentro de 24 horas aqui com o meu robô a ah, no, no MT4 então eu vou ver aqui o resultado do dia ok? chegando lá perto das 19 19 30 eles era isso se você deixar no dia tá se você deixar aqui no dia hoje ele zera e começa uma nova contagem. Se você puxa aqui três dias, ele vai puxar, então, os últimos três dias. Então, isso aqui é importante para você saber onde ver os seus lucros, ok? Muito bem, mais um tópico aqui para a gente terminar. Então, recapitulando, pessoal, mais um ponto que nós já vimos em outra aula. É, este é o botão de liga e desliga do robô não tenho nenhum robô agora é, instalado mas esse é o botão que liga e desliga tá ele sempre deve ficar ligado caso você for para as operações no geral se ele, ligou desligou Ok então o último ponto aqui que eu queria mostrar para vocês um ponto bônus aqui para você calcular por exemplo a queda de um ponto mais alto até um ponto mais baixo quantos pontos Andou? Você pode vir aqui nessa cruzetinha, tá? E você pode clicar e arrastar até onde ele é, foi o um ponto mais baixo, por exemplo, né? E nesse campo do meio você tem ali primeiro 150 barra 4.403 barra 0.99982, ok? Eu quero a, dar o foco no número do meio. Ali nós estamos vendo 4.430. O okay? que, que significa isso? Significa a quantidade de pontos que caiu. Isso é uma quantidade muito grande, 4.430 pontos aí no euro SD. Isso é bastante, tá? Realmente nesses últimos dias deu uma queda bem violenta. Então, algumas ferramentas básicas aí para você entender um pouco melhor sobre o MT4, ok? E ah, vamos para a próxima aula.